E aí galera, beleza? Dragon aqui na área para desta vez fazer uma gravação com ele, o Magnus 7. É Magnus 7 ou Magnus 7? É o e que? aí, pô, Magnus 7? Uhum. Pronto, galera. Esse aqui é, vai ser o primeiro entrevistado da primeira treta deste torneio, de segundo torneio do Dragon Championship. Magnus, vamos lá. São quatro perguntas que eu vou fazer para você. A primeira pergunta é: Quanto tempo de jogo você tem? Eu comecei no início de 2013, eu tenho dois anos de jogo. Aí o bicho tem dois anos Quase de jogo. Anos. Ou seja, você jogou no finalzinho do Mars. No final do Mars. Pegou os MR, o NA. Uhum. Chegou a jogar muito o NA? O NA eu joguei muito pouco. Acho que eu fui até. até uma conta minha que foi banida, foi por causa de.. <risos> Acho que é até negócio de. Bugador safado! Lá. Bugador! Bugador safado! Toma, Bugador safado! Sinceramente, não sei o que foi, mas eu vi Pronto. uma conta banida e depois criei outra. Aí abriu o latino e você já pulou pra cá. É, quando e eu vi o latino, lá. eu sou... jogo desde tá, o Beto. Já que tava banido mesmo, <risos> foda-se, sabia? Tá banido sabera. mesmo, né? Bugador do caralho, tava lá. <risos> Pronto, e me diz uma coisa, qual é o significado do seu nome? Por que Magnus 7? Ah, antigamente, quando eu tinha essas crenças assim, o significado 7 era assim Tipo, Deus, Deus criou a terra em 7 dias ah, Aí, no caso, 7 dias, no sétimo dia ele descansou Ou oh, seja, representando sim. que 7 é o número da perfeição Entendeu? Eita. Só que hoje esse número é no... <risos> Só que esse, esse número ele lembra um passado obscuro é, hoje em dia não tem <risos> significado okay. mais não. Né? Não vamos adentrar nesses assuntos. E vamos <risos> lá então, para as duas perguntas, as duas últimas perguntas que são bem tretudas. Magno, quem vai lhe dar trabalho neste torneio? Pega aí a, a tabela. Você tem a tabela aí, tem? Deixa eu ver. Tá postada lá já? É. Ela tá lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. <risos> só só tá aquele post, sei lá mesmo aí, deixa eu ver aqui, ela tá em letra maiúsculas eu vou pronto, eu achei eu vou grudar pra você aqui no no, no chat face. pronto, veja quem tá participando Vamos ver se e me diga aqui. quem vai lhe dar trabalho chegou aqui ainda não, você mandou aí? Eu não mandei, essa porra não foi, vou mandar 40 vezes aqui agora Ah, tem que, tem que escolher os gatinhos, pera aí, pera aí tem que escolher os gatinhos, <risos> pronto, aí você escolhe os gatinhos Aí pedi pra escolher uma vamos flor fazer, Uma flor agora, vamos lá, flor Vamos ver o dinofauro que tá aqui Agora, uh, Léo, Léo, vamos Leozinho, Leozinho, eu escolhi Leozinho E poxa, Eita. acho que foi agora, E aí, foi 3 link agora Você mandou uns 40 vezes, mano, né? realmente <coughs> Olha aí Vai ver aí quem é que vai dar trabalho. O Master o Nine o Fléu tem bastante gente aqui. O Lips Boge, o Alcatraz atrás 10 não, não o cá, não. O An, o Lassen, né? O olha, School, tape, Maramir, o Tape sai fora O eu bicho menorzinho olha, Menorzinha já se fudeu duas vezes. Sei lá, o Infra. Se bem que as regras mudaram, né? Agora, agora os campers vão se fuder. Os caras que estão pensando em camperar... <risos> tomar um... né? que tomado o Queen! Doze Tem dois caras que estão bem intrigantes, viu, cara? Não, eu quero só um. Mas... Me diga quem é o mais que vai te dar mais trabalho. que vai dar mais trabalho é o Saifo Martini, porque... Ele é daquele tipo de jogador que ele não não tem medo de ruxar, né? Assim, às vezes você tá pensando que ele vai camperar, não. Ele tá lá já correndo atrás de você já para te pegar aí. <risos> O safe machine vai te dar trabalho, né? Beleza, Com certeza. Tá. E quem não vai lhe dar trabalho? Ah, essa pergunta que eu não gosto, né? Mas... Hum, vai ter que Vamos responder. Vai ter oh, que Deus. responder. Tem tantos jogadores habilidosos aqui, ó. Tem o Winters, Pablito, Fabel... <risos> Tem teu amigo camarada, o Schwark, Sei. como é que é o nome dele? Ele é o... Clark. Schwark. que é o Schwark? Você lembra que é o Schwark? Schwark é o Divina Q. Esse. É o Divina Q. O que você é acha do Divina Q, Apesar aqui, dele ter, ter umas tretinhas com ele aí, dele ficar me chamando de lixo, sabe porque eu jogo de doce? Mas eu tenho que reconhecer que ele tem até uma certa habilidade, então ele é? pode dar um pouquinho de trabalho. Apesar que eu já ganhei dele nos torneios 1v1. Mas ele é um. <risos> Considera um bom jogador. Tá, Nada quem, contra. Quem não vai dar trabalho então? Desculpa, Fabel, por isso, mas é você. É Fabel, Fabel vai passar de batido de zero, né? Você tá é. dizendo que vai ficar zerado com o Fabel, né? É, porque é. o Fabel ele tem até uma noção de jogo, mas ele comete uns lacios, tadinho, tá? nocinho. Beleza. E vamos <risos> ficar por aqui então, galera. Mago já falou quem vai dar trabalho, quem não vai dar trabalho E eu desejo, já desejar muita sorte pra Mago Que ele faturei 60k Que a gente já bem ajeitadozinho, bonitinho Valeu seu puto, vou ficar pra Valeu, aqui Valeu, bro Valeu e boa sorte pra todo mundo aí também Ó, e, O cara é bondoso demais, velho O cara é bondoso demais assim já se foda na <risos> primeira rodada Mago, me diz uma coisa Tu se fodeu na primeira rodada lá do, do meu campeonato Ou foi, demorou? Aquele, aquele último? Sim, o primeiro Primeiro eu me lasquei. Lascou em que rodada? Na primeira? <risos> Na primeira, contra o Alca atrás. Contra o Alca atrás! Então quer dizer que o Alca tá. Você, o Alca tá 1x0 contra você. Hum. E se eu pegar ele agora, minha vingança. Oh, vamos saber disso, bater as Se eu pegar ele de novo. Será? Será que ele passa? Será que ele passa? Eu vou ver se. É... Ah, eu vou atacar ele que... depois pra fazer a entrevista dele. Você falou comigo aí que eu ia perguntar também se quem que você gostaria de participasse, desse um negócio assim Ah, rapaz, bem lembrado, são cinco perguntas, não são só apenas quatro são... perguntas não Bem lembrado, Magno, eu esqueci galera, eu cheguei agora do trabalho e não lembrei direito ó. Pois é, Magno, já que você me lembrou ela, existe uma quinta pergunta que eu sempre vou fazer quem desta lista que não está participando, você gostaria de ver nesse campeonato? Live, tem o Matheus. Te matei com que ele não tá aqui. Ah, você eu... tem que escolher um só. Diga um cara que você, porra, eu queria ver esse cara aqui. Esse cara correu. Ah, o cara que eu mais quero ver mesmo é o Alan, porque o Alan ele quase não o tem Alan. tempo para participar de torneio. Beleza, o beleza. Alan D. Então. É Bora, galera. Vamos fazer uma força aí. Vamos fazer o Alan voltar <risos> jogar aí. Valeu, então. Vai ficar por aqui. Valeu, seu puto. Valeu, valeu.